Olá seja bem-vindo bem-vinda a mais uma videoaula da nossa disciplina transformação digital e sociedade nós iremos agora é, iniciar o nosso módulo 2 esse módulo é intitulado interlocuções entre mudanças no mundo digital social e mercado de trabalho como nós vimos no, no módulo 1 um, é, todo o processo de revolução industrial de mudanças é, tanto na questão ah, das indústrias a partir da elétrica da automação e a partir ah, da chegada da tecnologia digital é, impactou todas as relações sociais e também no mundo de trabalho então nesse módulo 2 nós é, temos como objetivo fazer uma análise de todos esses impactos né, e como as mudanças, né, as contribuições que essas transformações têm nos trazido com vários nomes e nomenclaturas é, que para muitos ainda são desconhecidos, como as metodologias ágeis, ah, como Big Data, então como todas essas contribuições dessa revolução da indústria 4.0, ela vem um, impactar, né, no campo, no âmbito das indústrias e do comércio, fazendo também com que as nossas relações sociais, né, que também hajam mudanças é, nas formas como nós nos organizamos e fazendo, permitindo com que a gente avance, né, para o enfrentamento é, dos desafios que se colocam para nós, né, tanto no campo profissional quanto no campo social, de é, nos apropriarmos dessa tecnologia e de participarmos nesse mundo juntamente com essa tecnologia. É, então, é, com esse objetivo, nós preparamos aqui, né, selecionamos uma série de materiais, né, leituras obrigatórias, é, leituras complementares e os vídeos, as videoaulas, em que nós é, propomos é, algumas temáticas e nós organizamos esse material, né, esse módulo, em duas unidades. A primeira delas é intitulada A Transformação Digital Social em Perspectiva, portanto, nós vamos fazer mais aprofundado para a questão dessa transformação digital. E a unidade 2, que é intitulada Globalização e Trabalho na Era Digital. Então, olhando para esse fenômeno da globalização também. Bom, ali no nosso primeiro, na nossa primeira unidade, é, intitulada transformação digital e social em perspectiva, nós selecionamos dois textos para leitura obrigatória, é, que são bastante interessantes e que trazem aí a, uma perspectiva importante, né, de como esse impacto do digital tem é, feito modificações na nossa forma de ser, de estar e de nos comportarmos socialmente. Um deles é a sociedade sensoriada, a sociedade da transformação digital. E a segunda leitura obrigatória é práticas e ferramentas de apoio à gestão do conhecimento e à inovação. Bom, então a gente vai falar um pouquinho sobre essas duas leituras, aprofundando o debate e dando um direcionamento para que, nos estudos de vocês, vocês possam, então, né, fazer aí algumas reflexões a partir desse conteúdo selecionado. Bom, eu não sei se vocês já ouviram é, o termo sociedade sensoriada é, e exatamente o que isso significa, né? Então, os autores, eles é, colocam esse termo como algo que faz parte do corpo, é algo que está integrado ao corpo, a tecnologia como uma extensão do corpo. Né? Então, quando é, eles nos colocam né, o termo justamente para nos provocar a reflexão de sociedade sensoriada, eles estão se referindo a dispositivos que, que fazem parte do nosso corpo, que passam a compor extensões do nosso corpo e que Funcionam como sensores, sensores não só daquilo que sentimos, daquilo que necessitamos, mas também sensores que emitem informação para ah, os provedores de serviços e de atendimentos e, enfim, a tecnologia fazendo uma, uma ponte, é, uma mediação entre o sujeito, o ser humano e todo um grupo de indústrias, de comércio, que vão se alimentar desses dados para produzir aquilo que nós demandamos, aquilo que nós solicitamos. Então, a partir dessa reflexão, né, desse, desse ponto que a gente poderia pensar que há uns anos atrás, é, uma sociedade sensoriada ou uma tecnologia como extensão do corpo parecia algo muito futurista, algo que não faria parte da nossa realidade mas hoje nós já sabemos que há muitos dispositivos que já se acoplam ao nosso corpo e que nós começamos a é, viver a nossa vida muito em dependência desses dispositivos. Né? O próprio aparelho celular, ele começa a ganhar outros formatos, ele também se desenha como um relógio e começa a fazer parte do corpo né? e ser carregado no pulso, ou ele se desenha como um, um colar uma, uma peça de colar né e, e fica preso ao corpo então assim nós temos aí isso sem falar nos chips né nem entrando na questão dos chips e outros dispositivos que já são introduzidos subcutâneos e que também têm a função de estabelecer uma relação de demanda do sujeito e de é, providência né de fornecimento de algo por parte do, do provedor é, os autores eles, eles vão um pouco além e nos provocam a pensar inclusive que uh, esses dispositivos a tendência é que daqui a alguns alguns anos eles mapeiem o nosso corpo e as nossas emoções e façam uma espécie de previsão no sentido de enviar informações para algum banco de dados em que as empresas acessam e nos enviam Uh, serviços e nos enviam soluções que resolveriam uma demanda que ainda nem sequer aconteceu. Uh, portanto, é um pouco futurista, mas também não é tão distante da realidade que nós já vivemos hoje. Uh, eu não sei se todos têm uh, já tiveram em algum momento a oportunidade de conhecer dispositivos que são acoplados ao corpo, como relógio ou mesmo como colar, em que há um sensor de presença e que ele está ligado via satélite a uma central, a uma base que comunica, por exemplo, é, idosos que muitas vezes se deslocam e que podem correr o risco de se perder. Então, a família, para monitorar essas pessoas, utilizam esses dispositivos e pagam uma assinatura para uma empresa que faz todo o processo de monitoramento do que acontece com esse sujeito, onde ele vai, que horas é... Uh, também esses mesmos dispositivos têm sensores para queda, se esse idoso cai dentro de casa, a central é imediatamente acionada e todo um serviço de, de socorro é ativado para atender esse, esse sujeito. Então, é isso para demonstrar que essa sociedade sensoriada é uma sociedade que já está vivendo nesse tempo, no nosso tempo, né, e que pensar que outras demandas serão desenvolvidas para atender coisas que nós sequer pensamos, né, ah, pessoas que, por exemplo, têm algum tipo de doença e que precisam fazer um acompanhamento ah, de amostras de sangue é, constantemente, ou de batimento cardíaco, ou de pressão arterial, e dispositivos que vão fazer todo esse serviço de forma autônoma, de forma sistematizada, coletando essas informações, comunicando diretamente com o médico, ou com o laboratório, ou com uma farmácia, enfim. É, existe aí todo um universo de possibilidades que é desenhado, né, que já é vislumbrado, pensando nessa sociedade sensoriada. E pensar nessa sociedade né, é, é sim pensar em problemas reais que vão estar muito relacionados com ah, soluções de base tecnológica né, por meio da inteligência artificial. Então, tudo isso é também parte dessa transformação digital que vem a partir da indústria 4.0. É né, um sinal de, de, da presença né, dessa transformação e que tem impactado a vida de todos nós. É, muitos, hoje em dia, têm aqueles dispositivos, né, a Siri, é, não me lembro agora o nome da, da concorrente da Siri, mas são dispositivos que estabelecem uma comunicação ali que é imediata, é um, um tipo de inteligência artificial, estabelece uma interação que é limitada, mas já faz muitas coisas, e que já transforma essa relação humano-máquina de uma forma diferente um, a internet das coisas e as casas é, do futuro em que serviços são já automatizados como, como por exemplo abrir e fechar cortinas como acender luzes como ligar aquecedor ou ar-condicionado dependendo do local do planeta esses são serviços dessa sociedade sensoriada que já estão em curso na atualidade né e muito se vislumbra é, para os próximos tempos. Então, nós temos aí pela frente né, grandes desafios para pensar não só as demandas dessa nossa sociedade, como também, como nós iremos né, é, fazer com que esse processo seja um processo que respeite as individualidades, que, que respeite a diversidade. Então, tem todo um processo ético que também caminha junto né, a, nós temos hoje discutido também em, em grande medida a lei de proteção de dados, né, a LGPD, que tem um impacto a respeito desses dados que são, que tramitam aí nesse universo digital, então tudo isso são preocupações, né, são é, impactos de toda essa modificação, de toda essa mudança pela qual nós passamos nesse processo de transformação digital que tem uma relação muito próxima, muito íntima de todos nós, porque diz respeito muitas vezes aos a, a processos e procedimentos que nós realizamos. né? Então, é, está cada vez mais próximo de nós, é menos, cada vez menos uma, uma realidade futura e cada vez mais algo que faz parte dos nossos cotidianos. E dentro o material que nós selecionamos, é, nós trouxemos um texto que eh, vai falar, vai apresentar um estudo eh, a respeito da gestão do conhecimento. Portanto, a gestão do conhecimento é uma área que até pouco tempo não era muito explorada, porque eh, as empresas, elas estavam mais voltadas, as empresas, as indústrias, estavam mais voltadas ao que na administração de, de empresas, na parte da economia, eh, estavam classificados, digamos assim, como recursos tangíveis, né? algo que se pudesse medir, algo que se pudesse armazenar de uma forma é, mais materializada. Ah, com ah, o advento das transformações tecnológicas, inclusive, ah, nós temos o conhecimento como algo que cada vez mais tem lugar e valor, e a gestão desse conhecimento começa a demandar, né, não só por bases de dados que armazenam, mas por ferramentas que permitem fazer a gestão é, de, de, de todo esse material. Então, isso começa a ser uma demanda da sociedade e há um olhar que se volta sobre isso, né, enquanto não só um nicho de mercado, mas também como é, uma área em é, grande expansão, né? Então, nós, é, os autores aqui, eles apresentam um mapeamento uh, de, de empresas que é, se voltam não só a pensar estratégias, mas também a criação de produtos para a gestão do conhecimento. E, e esse trabalho, ele é bem, é, ele, ele traz ali informações bastante interessantes, principalmente, eu acredito que todos nós, em certa medida, fazemos gestão do conhecimento mesmo quando nós estamos estudando, quando nós precisamos selecionar né, materiais de aprofundamento de uma certa temática, é, ou quando nós vamos disponibilizar algum material para alguém. Então, entender as dinâmicas né, que estão, e inclusive ferramentas que nos permitem fazer a organização desse material, fazer a seleção desse material, é cada vez é, uma demanda mais presente. Então, esse, esse texto está voltado né, pra, nesse sentido de nos fazer compreender né, como é que a questão da gestão do conhecimento é, se torna também uma inovação, né, como é que o conhecimento ganha um espaço de visibilidade e de valor nos dias de hoje, e como a gestão né, e a, a organização, estratégias de organização e de gestão desses produtos, desses conhecimentos, passa a ser também algo é, dentro desse processo né, de produção, desse processo comercial. Então, aqui esse texto ele tem é, essa proposta, né, um artigo que faz essa discussão, ele tem toda um, um, uma pesquisa que envolve sete estudos, é bastante interessante a forma como a gente consegue ali, é, inclusive ter conhecimento de algumas estratégias e algumas ferramentas que nós podemos utilizar. Uh, na sequência, nós passamos para a segunda unidade da, do nosso módulo 2. E aí a gente separou então para essa unidade a temática globalização e trabalho na era digital. Uh, dentro dessa unidade, nós, é, desse, desse, desse, dessa unidade, a gente separou dois textos né, que são de leitura obrigatória, um deles é intitulado Tecnologia e Trabalho na Era da Informação, e o outro Relação entre Tecnologia e Comunicação Social. Então, esses dois textos, eles uh, vão dar um direcionamento maior né, para aquilo que a gente vai discutir na disciplina, mas temos também ali os textos complementares e as videoaulas que dão suporte a todas as discussões e reflexões que nós propomos aqui nesse material. O primeiro texto, então, que é tecnologia e trabalho na era da informação, ele vai focar a respeito é, de todas as mudanças pelas quais nós temos passado desde o evento da globalização mundial. Né? Então, acho que todos nós, né? não é um, um, um tema novo, não é uma temática nova, em alguma medida todos nós já ouvimos falar e já estudamos a respeito da, do fenômeno da globalização mundial, né? do, do é, encurtamento ou mesmo da inexistência de fronteiras, é, do alargamento das relações comerciais, das relações econômicas. Então, tudo isso é, gera também né? e tem impacto sobre o funcionamento do trabalho. Né? Então, essa transformação, né? essas mudanças que foram acontecendo a partir da globalização, elas geram uma ruptura, uma ruptura com aquele modelo tradicional, um modelo mais clássico que nós tínhamos da ideia da organização do trabalho e dos contornos que toda a organização do trabalho tinha. É, e, e como tal também a organização do mercado, né? E uh, com o advento da globalização e com, com, concomitantemente com a evolução das tecnologias, nós começamos a ter aí outros contornos, inclusive da mobilidade das pessoas, né? A globalização, ela permitiu que nós nos deslocássemos de um lugar para o outro com muito mais facilidade, é, então, esses dois adventos, principalmente, a globalização e a evolução das tecnologias, um, gerou um incremento, um aumento muito grande na, no desemprego é, no mundo todo. Né? Então, nós temos hoje indicadores que nos mostram que o desemprego não é uma característica específica do Brasil, mas que nós temos aí é, em todo o mundo índices preocupantes de desemprego e isso acontece justamente porque como nós já falávamos nos módulos anteriores todo esse processo de mudança ele está em curso né nós não fizemos a transição de um modelo social para um outro fazendo uma ruptura e uma transformação como uma coisa que substitui a outra nós estamos em vias de transformação desse processo e isso é, traz efeitos que vão acontecendo, né? que vão se dando ao longo do tempo. E as medidas que vão sendo tomadas pelos governos, pelas organizações, pela indústria, pelas empresas, são modelos que vão sendo implementados. Né? Então, nós temos aí enfrentamentos que, que ainda precisam ser feitos, né? nós temos grandes desafios que, de questões que muitas delas é, talvez estivessem menos é, evidenciadas né a 10 anos atrás e que hoje voltam a ser uma preocupação mundial e o desemprego é uma delas inclusive porque o modelo de emprego que nós temos né que nós tínhamos há 10 anos atrás e que nós temos hoje uh, é, sofreu uma, uma mudança muito grande. Nós temos é, empregos que simplesmente desapareceram, né, que não, hoje em dia já nem existem mais. E, e temos uma demanda por, por é, trabalhos e soluções que nem sequer foram ainda desenvolvidas. Temos empregos que ainda não foram criados. Ah, bem provavelmente as nossas crianças é, desempenharão tarefas e, e, e terão trabalhos que nós ainda não nem sequer imaginamos como é que, que serão, que contornos terão. Então tudo isso é, gera uma instabilidade, né, pela qual nós estamos passando e isso tem reflexo nas nossas relações, né, sociais, familiares, nas relações é, do que o governo precisa garantir para para a população em geral, né? E nós temos aí uma série de medidas que são adotadas pelos governos mundiais no sentido de atender essa lacuna, né, do desemprego, com programas e projetos que tentam fazer com que essas pessoas tenham, de alguma forma, sejam produtivas em alguma dimensão e que tenham né, minimamente o seu rendimento garantido, né, uma forma de manutenção da sua existência e da existência da sua família. Um outro aspecto, né, uma nova mudança na atualidade que nós percebemos é a questão do empreendedorismo e da informalização do trabalho. Então, esses aqui também são elementos é, recentes, né? são elementos novos que vêm é, no fluxo de toda essa transformação e dessa mudança e que tem vindo a ser crescente. Né? Nós percebemos é, um aumento muito grande, não só do número de pessoas que fazem né, o trabalho informal, como um aumento no número de pessoas que têm interesse em empreender. Então, essa é uma realidade presente hoje, apesar de que também ainda temos alguma instabilidade no sentido de, das bases que são necessárias para que efetivamente isso se dê né, com as condições mínimas necessárias, né, tanto para a, o, a saúde da empresa, a saúde do, do trabalhador, Uh, mas também para que isso sejam experiências, né, transformadoras e produtivas, né, não só no âmbito individual e pessoal, mas no âmbito global como um todo. É, portanto, na, no mundo do trabalho, nós percebemos que temos ainda muitos desafios, né, muitos desafios a serem é, enfrentados, porque... É, tudo ainda está em processo de transformação. Então, temos aí demandas importantes né, na agenda do dia e que diz respeito a todos nós. E depois nós, nós passamos para a, a outra leitura dessa unidade, né, a segunda leitura, que é a relação entre tecnologia e comunicação social. Bom, sabemos né, como... Uh, todos né, desse mundo contemporâneo, né, desse mundo em que vivemos, que a internet foi uma revolução muito grande na nossa forma de viver, de comunicar, de interagir, e que isso é, tomou conta né, de, de todos os espaços, é, inclusive da nossa vida privada. Né? Então, hoje, é, nós utilizamos o celular, né, nós utilizamos as mídias, na nossa vida, na nossa casa, nos diferentes âmbitos, para diferentes finalidades, né? E essas, é, esses dispositivos digitais, eles fazem a convergência de diferentes mídias, né? Nós temos, num mesmo celular, nós temos uma máquina fotográfica, nós temos uma filmadora, nós temos é, um aplicativo de compra e venda, nós temos uh, um dispositivo de comunicação de voz, nós temos... É um dispositivo de comunicação de dados enfim uma mesma um mesmo dispositivo é capaz de reunir nele mesmo um leque muito grande de mídias que nos permite funcionar é, de uma forma muito autônoma comunicando de um jeito também ah, bastante participativo então, as redes sociais, que, enfim, muitos de nós é, operam, né, nas redes sociais, outros estão ali naquele contexto mais como consumidores, outros como produtores, como comunicadores, mas a grande verdade é que, em grande medi medida, todos nós estamos participando, de alguma maneira, nas redes sociais, né? E isso modifica também, né, as regras da comunicação, isso é, modifica a forma como nós nos comunicamos nesse contexto. Uh, e, e isso tem também uma, um impacto na forma como nós estamos vivendo. Né? Então, hoje, aquilo que nós tínhamos é, como principal elemento de comunicação em casa há uns 15, 20 anos atrás, que era a televisão, a televisão né? o aparelho de televisão, ele é substituído quase que drasticamente pelo celular, com todos os seus dispositivos, com todas as suas é, possibilidades comunicativas e nos coloca também num lugar diferente. Antes, com a televisão, nós tínhamos é, uma tecnologia, uma mídia de massa em que nós éramos os receptores. Hoje nós temos uma mídia pós-massiva, que nós podemos chamar, né, o celular e os smartphones, com, enfim, todos os dispositivos integrados, em que nós não só somos consumidores, mas também somos autores e produtores, né, e isso é um marco, assim, muito importante que faz toda uma diferença nesse papel, né, de cada um de nós na comunicação social, né, porque antes nós recebíamos uma informação. Hoje nós produzimos informação, hoje nós circulamos informação. Então, esse lugar é um lugar completamente diferente. E a responsabilidade que vem junto com tudo isso, também modifica. né? Modifica nossas relações, porque a partir do momento em que eu produzo conteúdo, a partir do momento em que eu é, divulgo o conteúdo, eu também sou responsável né? por, por esse comunicar né, e isso precisa, né, e tem vindo também a ser regulado cada vez mais pelas autoridades. Então, são mudanças que têm impacto na nossa forma de viver, na nossa forma de estar, e que têm aí contribuído bastante para que a gente repense, né, nossas posturas e como essas dinâmicas podem contribuir para convivências mais produtivas e mais saudáveis no nosso contexto social. Bom, então, ficamos por aqui nessa aula de hoje e nos vemos em breve. Obrigada.